João, recebemos aqui em nossos estúdios o presidente da Liga Pionense aí de Futebol, o Giuliano, né? O Gil aqui para falar sobre a quinta e última rodada da fase de classificação, que aconteceu nesse último final de semana. Boa tarde, Gil, seja bem-vindo. Boa tarde, é aos ouvintes da rádio, João, Paulo. Então, uma rodada eletrizante, né, Paulo? Ontem que fechou a fase classificatória, a quinta rodada. E, e partindo para as quartas de final. Então uma rodada que ficou definindo alguns. Dois jogos só para definir como é que ficaria a classificação, sendo que um, um, uma equipe já tinha sido praticamente eliminada, o norte. O Norte enfim, ainda não havia vencido nenhuma, né? Nenhuma. É, como eu falei no último programa, é um time novo né, na cidade que está começando. Até conversei com o Wilson, que é o responsável pela equipe, o treinador da equipe. E ele falou: não, a gente está muito satisfeito, por mais que a gente não tenha pontuado na, na competição. Eu não tenha tido nenhuma vitória, mas assim, foi um, um começo muito bacana, pessoal, tudo, todo mundo de fora de Piuí, né? E assim, a gente ficou muito bacana, é, é, muito feliz da participação deles, porque não foi um time que não deu nenhum problema pra gente, né? Por mais estar tá perdendo. Vale até, eu quero ressaltar que foi um fair play, né? Ressalta o espírito esportivo. Justamente é, é do, do, da equipe do Norte. Mas, enfim, nós tivemos abrindo a rodada um 4x4, né? Unidos da Fé com o Liverpool, né? O Liverpool. Jogasse. que jogaço. Acabou ficando, não classificou no, no, na chave A. E depois o Cerrado colocou aí 10x1 em cima do, do próprio Norte, é, sendo a maior goleada da competição. Né? e no domingo Bela Vista 0 e Tottenham 2 né? o Tottenham cravando aí a, a, a classificação no grupo A, depois Roma 1 e Lyon 2, né? o Lyon é chegando junto ao Cerrado aí na segunda colocação do Grupo A, e pra fechar a rodada um 2x2 entre Aston Villa e Vila Grinim, um jogo também muito movimentado, com muitas chances desperdiçadas pelo, pela equipe do Vila Grinim A gente vê, a gente espera que sim que uma última rodada que vai decidir os classificados sejam os jogos mais truncados uns jogos mais difíceis assim e ressaltar aí essas goleadas, goleadas né? são resultados é. elásticos aí, É. E que, que mexeu bastante então com a classificação como que ficou? As Tanto o Grupo A a quanto o grupo B? É, ficou em. O grupo A fechou com o Serrada primeira colocação com 13 pontos, o Lyon também logo atrás com 13, mas com uma é, uma vitória amena O saldo de gol do Lyon foi abaixo do Cerrado Tá uhum. o Tottenham em terceiro com 10, o Vila Grinin em quarto com 10 também, perdendo um pouco no saldo de, de, de, de gols. E o Liverpool também acabou fazendo 8 pontos, mas ficou de fora, né? Uhum. E no grupo B. É, a, a pontuação mais baixa do pessoal do grupo B, né, dos times do grupo B unidos da fé com oito pontos, o Roma com três, o Aston Villa com três também, e o Bela Vista acabou classificando com apenas um ponto, né. Pô. Infelizmente, é, ou, ou felizmente, a, a, o chaveamento foi esse, né, um, foi é um sorteio aleatório, mas acabou sendo o grupo sendo da morte, o justamente. grupo A, né. É o grupo A da morte e o B dos desesperados, né, que <risos> eu, eu coloquei assim, entendeu? E os con confrontos, que vão começar já as quartas de final no sábado, agora, dia 20, né? No Chico Alves, às 14 horas, Cerrado versus Bela Vista. E às 16 horas, Roma e Tottenham. E no domingo, dia 21, no estádio de Barcelos, Unidos da Fé e Vila Grinim, às 8 horas. E Lyon e Aston Villa, às 10 horas. Certo. Então, aí são clubes é, de grupos diferentes agora. Ju é, just justamente. Se encontrando Os aí. melhores, né? É, o, o grupo A contra o grupo B, é, o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro e vice-versa. E vice-versa. Isso. Ô Gil, e com esse tanto de gol aí na última rodada, deve ter mexido também na tabela aí dos artilheiros do, do campeonato, né? É, mais ou menos, viu? Porque Mas... é o seguinte, porque o Carlos Daniel continua na ponta com sete gols. tá voando, menino. Justamente. O João Flávio, do Liverpool, com oito, com seis, só que ele não vai conseguir mais, porque o time dele foi desclassificado, né? Seguido do, do Juninho, de Cabreços, né? Altair Elias Júnior, com, com seis. E depois vem o Henrique Chocolate, do Cerrado, com quatro gols. O Josinei, com quatro, do Unidos da Fé. E o Marcley, com quatro também do Unidos da Fé, o, o ataque ligeirinho aí do Unidos da Fé. E depois vem uma galera aí com três com três com gols. Três gols. É. Mas a disputa também está acirrada pela, pela artilharia, pela artilharia. Do Paulo. É, com justamente. certeza. Ô, Gil, e qual, quais são suas expectativas aí com essas quartas finais, che, chegando agora, né? A fase final já da Taça Piúi? Se, sempre é, é, é, excelentes jogos, né? A expectativa é justamente essa. É, os times agora se entrosando mais após cinco jogos, a tendência. Ontem a gente teve o Aston Villa e Vila 2x2. O time do Vila Grinim tocando muito bem a bola, é, é, fazendo essa bola circular ali na área. Erraram muitos gols. Eu acho que o, o Vila Grinim acabou tendo até mais chance que o Aston Villa de, de, de vencer a, a partida. Mas assim, o bom futebol apresentado pela equipe, a evolução, né, Paulo? Porque, assim, cinco jogos, cinco jogos valendo os três pontos, isso acaba é, é, é melhorando o entrosamento da equipe, né? Os jogadores se conhecendo mais. O Vila que tem jogadores de fora. Né, tem jogadores de São Roque, tem jogadores Vindo de Formiga, mas assim é, A gente espera Muito essa questão da excelência Dos times justamente pela questão do entrosamento. Do entrosamento. E, e, e esses times que possuem jogadores de fora acabam comprometendo muito treinamento, né, Gil? Eles é. vão acabar se entrosando, treinando ali. É, jogando Se encontrando isso. na hora do jogo mesmo. É, né? justamente. Porque assim, é, o, o time, ele acaba. O jogador, ele, ele acaba conhecendo ele. Esse jogador, ele corre de tal forma. Ele prefere receber a bola desse jeito, né? Então, isso, isso aí é o entrosamento, é o dia a dia, né? Claro. Como eles estão só jogando mas teve cinco jogos aí para se conhecer, eu acho que nessa última rodada ficou justamente claro o quanto que eles, eles performaram durante essas cinco rodadas e, e os times tendem agora nessa fase final, na, na, na próxima rodada que são as quartas de final, terem jogos mais, mais é, é, de, de uma certa forma, os times mais comprometidos entre eles, justamente porque o entrosamento está melhor. Está né? melhor, com justamente. certeza. O Gil, mais algum destaque? Não, acho que é isso mesmo, acho que é convidar a todos, né, todos os, os, os desportistas os piuiense aí para comparecer a, a, ao Chico Alves, ao Eli Barcelos, que serão jogos aí emocionantes aí, para quem gosta do bom futebol, fica aí o convite. Claro, ah. lembrando, dois jogos no sábado, no estádio Chico Alves, no Atlético. Cerrado e Bela Vista, Cerrado e e Bela Vista Roma e Tottenham. Roma e Tottenham, no e, Tottenham, domingo, e no domingo, três jogos no do, Eli é, Barcelos. Dois jogos, Unidos ah, da é. Unidos da Fé Vila, Grinim e Lyon e Aston Vila. Então tá aí, tá feito o convite, pessoal. Você que gosta né, de esporte, gosta de, de acompanhar um bom futebol, isso. prestigia aqui o nosso futebol local. É isso aí. Gil, muito obrigado então pela sua participação e a gente volta na semana que vem com os resultados aí das quartas de final. Eu que agradeço, grande abraço. Um abração.